GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Também tem aqui. Back Mali Lobo, tá? Mas nível da NIP. Calma, só um Estamos ainda. Mais um chute, tá bom. Square. E o lobo tem uma Caraca, morto. É, tapete. Vou dar o na boca do já, guys. O mal tava quebrado. Tava quebrado. O mal quebrado. pegando ele. Caverna 1, um. caverna Scout. Morreu. Caverna Port. Pode ter outro colado aqui. Nada, cá. Tá tapete. tá Tá indo... Tá correndo, velho. Pode ir. Tá botando pro Xuxa. Né? Ele ah, mas... então, tá nem um fudendo, mas. Toma. Areia, areia, areia. Eu Tá onde guarda lá. Os is... caras são cheios de Meio uh, Tudo meio aí, velho. Meio meio, meio meio. meio, rato, um rato. MF, um rato. Vai pra B Rato morto. MF1. Um... Força, um MF. Granete. Dois. MF agora. Tá com a CR, pode vir. É uma galinha ali, Fred. ele é a Costa. Pode vir pra cá depois. PT. Boa. a Essa aí. a terceira. Vou pagar a Mori Eu subo na. Manina. Não sei. sei lá, pela escurinha, eu acho. Morreu. O de cachão morreu. Tem quatro bases. Pode pegar. Vira a base alguém. Dois ah, X pra só essa smoke não? Pra... Caralho. Posso smoke agora? Resmoke, resmoke. Smoke eu vou ficar lá, mano. Eu já já eu smoke o outro. A smoke foi com brecha pra direita. Tá. Tá? Tem duas smoke aqui, velho. Ai, deu um pé, mano. Bugou, Comendo, comendo, comendo. Tinha um, um morreu. Fechou outro. Tinha a cara, tinha a cara, cara tinha a cara. De cara bem tinha a cara. Top base. Cara. Joguei o escurinho. Caralho, tem uns mosquitos aqui sinistros, velho. É que tá aberto ali, que tava aberto Olha, tô com um calombo na mão, velho. Ah, tô de cafetão. O que é que eu faço aqui, aqui? Pega na esquerda. Sei. Notou, é, matou, matou, mais um corner, matou. matou. Bagou um. Okay. Okay. Ah, nem baiei. Cuidado com Ah, saber aqui. É Cuidado com Cuidado triplo aí, viu? É que lá atrás, tá? Bandevei base. Nadei meta embaixo. Vou colocar um pouquinho mais de você no tapete, matou Vou fazer uma guerra e uma flash pra dominar. Aham. Uhum. Agora uhum. já pode. Tá? Seguindo no card. Um Nip, no Nip e um Xux. Xuxi tirou de álcool. Voltei. Peguei a bomba. Xuxi de novo. Tava. 2 na beida. Nip. Fazer spirit aí. dois smoke are Nip morto. Matei o Alck. tapete, oh. tapete. Tem é tá no bomba aqui, guys. É Tomei pro bomb com você, Felps. Eu... Pode tá pilotar aí. Nada no um nível. Eu tô tá? blioteca, tá? Tá. Um arco. Tá. Tô melhor de sua passagem. Tô cego, bangaram o bomb. Pode ter como. Só pela sua esquerda. Bombei um. Bombei uma esquerda, um. um esquerda amor. Um no bomb, bomb, bomb. Tá plantado na direita. Tô no pilar, no pilar. Boa, boa. Boa nice. hum. banana, smoke base. Pode fazer a Pode fazer a GA. Bem nas calças. Passeando. Moquei um lá. Você fica. 3, 3, 3. 4, 3, até 4, cuidado aí. Sement, vou pegar isso. Vou pegar isso. boca, tá? Entrou? Pararam, pararam, pararam. Voltando. Nada B. Vou desmocar um aí, tô indo pra A, velho. Vou desmocar qualquer um aí. Vou qualquer um aí. Morreu um. Mais outro Xuxa. Mais outro. Não sei, não aí. Cuidado com tá? É, tudo tudo que bem agora, xuxa. Cara. Ai, Ai cara, cara. Cara. Caralho, bom, moleque. Quer smoke? Não, não, não. Aqui a gente faz dois, mano. Vou pedir bem atrasado. Dá flash. Vou pegar, né? de perto, tá? Ficou banana, banana, banana. Banana, a corte. Peguei. Eu vou avançar. Caverna. Arvoreão. ó. pegar rápido. Faz o seguinte, vai pra mim depois? Toma, não Morreu. Toma. boa. O que é mais uma Nip um. Nip. Tem um mosquetão aqui. piscina. Vai não. piscina. B. Matei? Entrando B1, um. morto um. Arco morto. tenho pé pé. o pé. Eu tenho o tá B6, daqui a pouco. Também tem. Tá, pera aí. Que onde? Dá o pé, dá o pé. Tá, bugar. Buguei Vai lá. do é morto, cachorro Boa. Valeu. Vou deixar essa guerra no cima, tá dando dano, né? Campo aí. Vou Vou pegar Não, pra, pra, pra esse smoke ver. tá com você. Foi. Você Tem um morto, mais um. quatro C4. Morto, C4. 4B. Cego, voltar tá a boca. gravadoria pouco ainda. basta Xuxa. Morreu. E Mais outro, Xuxa. Xuxa. Vou correr dois. Baguei no Xuxa, comeu também. Xuxa morreu, mais outro, pá. Primeiro. de Tá do Nip aí. Xuxa, morreu. acho. Boa, boa. 5 segundos eu tô vazando, baixinho. É. pé pela já. Grand Tá, pronto. Boa, explodiu, explodiu. Explodiu. Rolei. Piscina, morta. Mais uma piscina, BTT. Chega da bagana. Chega da Chega bagana. Chega Caixão, caixão. O cachorro. Eu tô indo banana. Acho que ele comeu o caixão, viu? Ah, vou mirar atrás dele aqui pra gente. Vou mirar, Bartinho também. Banana ele não tá, né? Eu acho que ele. Morto. Vou... Boa. Boa. Boa. Tem, Bartinho? Tem. Faz aí, faz aí. Ok. Isso okay. foi banana rápida. Nada. Não tem um, Pronto, mais um. Tá com a, a da. sozinho, Bartolo. Outra tá Muro. Voltou bem, vazio. Quer trocar, guys? Eu Posso ficar de aqui. Vou ficar dando tapa nick, tá? tentando que dando tapa aqui. Xuxa, tô morreu, mas... morreu de parado na real, velho. Pode passar correndo. Muito cego. Passa a Boa, meu. Imagina eu se não tivesse, tivesse go, cego, fi. Eu, eu vou ficar na CD da volta Eu voltei. Volta, volta, volta. mutado. Pode entrar, o Xuxa, ataco. Tá. Vou gravar meio pra você. Eu tô antes, tá? Depois da flash deles, tá, tô de eu cara. vou só cravar direitinho. Tô de no B, mas na esquerda morto, não, morto. Boa. carro, mas tô na smoke. Tem o banho, tem o banho, não tem o banho não. Tá de boa. boa. Smoke, né? Tô comendo, piscina, piscina. Boa. Tô comendo, piscina, piscina. Tá na B. Eu vou ser bem compacto aqui, jogar por infe de começo. Uhum. Eu vou escutar no campo, tá? Tá, eu tô do chute. Vou tapete, ó já. Aham. Uhum. Depois eu o smoke quebrar. Um meio Ele tomou varado, O meio tomou varado, guys. O meio foi voltando, tá? Pra B. Baguei, baguei pra cima, baguei pra, pra cima Mais dois de treino Dois miado, véi colando moto dá ganhar Boa, tem uma flash Pegou o A, o carro Ui. Tem um flash, helps BTT clear Pilar, pilar, pilar, pilar. pilar, pilar. Cargado nele, dele, dele. Nossa, Foi. Nice. Boa Boa Boa, Boa. Boa é pode, ir, pode, guardar, cara. pode guardar pode Tá, faça no, carro, então, faça no é. carro. Então, pode. Okay. Então, colando mesmo, tá, colando em meta. tá? Bateu 3 e meio, 3 e meio, 3 e meio. Ganhei e gerei lá, deixei as bookbases. Tô mirando o B, Otaku. Tá? Vou agulhar pro uhum. leap. Aham. Bookbases. Splitando, supa. E na xuxa. Splitando, <risos> split <gordo>. splitando, <risos> <todo>. splitando, <risos> <risos> splitando. <risos> Ai, cara aí. Ah, matei um e um caiu a areia agora. E um bomb, eu acho, não sei. Tô na xuxa. Tá, eu vou malar uma bomba no aqui, bob. tá? Tá. Tô quebrado, meu tá. mole. Tô quebrado. Tô quebrado. Tô quebrado. Tô no bomb, bomb. Tô comendo junto. Tô 3. Boa. Boa eu tenho dinheiro, tá de boa. Vai querer smoke pra pagar mole nada? É, vai fazer smoke no carro. guys. Ok, fui dois passando. Splitando, splitando, Primeiro, meu. Meio, um Xuxa, guys. Boa. Tapete, pertinho, em Xuxa. Tapete. Xuxa, caiu bomba, Homem oh, é. Hs Hs Hs, bome. Hs, bome. Hs, bome. Hs mortal Ai Vai ah, é Caramba, Caramba velho, o mouse band saiu soltando a tudo, pra vocês uma coisa, caverna velho. então velho uh -huh. Só vou dar uma travadinha Lock a arma Arma Sino, sino, Colou o sino Aham -tota. uh -huh. Tô dando tapa Tô não um pecou velho, nenhum caverna Tem banho pra mim? Tem um tapete Lock and Tá Tem Tapete. Tá só os três. Banguei. Piscina. Volta, veio ele. Piscina ainda. Peguei caixão. Piscina piscina. piscina, piscina. Ok, no meio do bagulho. Tá, tá piscina. Vou mirar que não vou Ai meu Deus. Eu tá na la... la... la... piscina, eu volto, então vai. Então fecha pra piscina se quiser novo, Pô, ele pode ter voltado vou. também, viu? Pode. E se pá, foi isso que ele fez. Tá voltando batalha tá? eu Tô voltando já. Ah, aquele já pode tá aí, velho, avançadão. Quer trocar, Taco? Tá. Vixe vida. Fala aqui. Lantou. É ah, sai é é correndo na frente. Descobrindo. Ficou do Aham, vambora. vambora. Smocou o que? Area o 2. Area 2. Eu tenho um flash e smoke também, se quiser. Xuxa <risos> oh, tá safe. Tá ele vai vir Xuxa. What Vai vir Xuxa sim, véi. Olha lá atrás do carro, forte e percebo, eu toco. Mais A pela. Tá, tá. Vai ao meio voltar. Eu toquei no arco. Tô no ok. meio, eu acho. É. Repicando o Xuxo, me um. Capa aí. Volto. 20 de vida, Vai véi, Precaro, 10. Peguei o, o Lip, tá? Meio voltando 1. Colando, Bertinho, não, tô atrasadaço. Hum. Eu tô no balcone aqui. Vou deixar entrar eles entrarem no bomb. Tô só de mira aqui. Só tô beira do Lip aqui, velho. Só isso. Olha ah, dois, 2, 2, da cara Bichinho, não tá cara. 2 2 2 2 2 2 0 2. Tá. Tá. Nice. É Let's tá bom já. Que tá bom já. Mas Boa. É né? no Nossa senhora, pode avançar mesmo, Com 10 tô de tô vida. Vai, vida é louco, vai. Né? dele, sabe? quebrada. Passar pulando, vem Tô chegando na área 2, calma. Quebrado. Quebrado. Quebrado, tá. ah, guys, guys. Tá quebrado. Bora. Planta, guys. Bora. Quebrado. Mas a dele é minha. Boa. Vou chegar no do arco. aqui na, na mão. Arco morto. Não sei onde tá esse. Tô mirando meu costas. Ah, tô mirando na área 2. tá peixe. Acabou, acabou. Pam, pam, pam.